Porque eu prendi o capacete. <risos> Boa noite, galerinha. <risos> que viagem, botei o capacete para filmar o unboxing. Um e prendo o capacete, porque. Enfim. Bom. Chegou o meu presente de dia dos namorados. Desculpem vocês, mas.. Minha patroa. Botou pra fuder, velho. Olha só. A loja. Petizione Isso aqui foi o seguinte Ele estava com um preço na loja E aí A gente depois foi olhar O mesmo produto em outros pontos E aí a gente olhou No Mercado Livre né? Chegando no Mercado Livre A gente achou a mesma loja Vendendo O mesmo produto Só que mais barato E com frete grátis Sai! Sai, capeta! Tcharam! Mais um capacete. Bell! Esse é o Mate Orange. Oh, meu Deus. Eu, quando vi esse capacete, eu fiquei doido, doido, doido. Eu adorei esse capacete. Eu amei esse capacete desde o primeiro momento que eu vi. Então, muito obrigado, meu amor. Dona Verônica Souza. Ótimo presente. Porra, minha senhora, eu tô focando. Véio. Eita caralho. Vamos lá. Todo cheio de quatiá, quatiá. Caralho, velho. Eita porra. Meu Deus do céu. Caralho, véio. que capacete lindo, velho. Puta que pariu, velho. Rapaz, que capacete lindo, velho. Meu Deus do céu. Cara, tô apaixonado, velho. Né? Que capacete é esse, velho? Lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, velho. Olha só, velho. É isso Rapaz E olha só Olha o que eu tenho aqui no outro Bel. Eita Opa, Bota só E bloqueia O teclado Bom, dois Bells, e obviamente, eu vou fazer isso né, o legal do Bell para trocar a viseira é muito simples, olha quanto bagulho gente, olha, Alfa X a gente vai usar próxima troca, Kinect, a gente não vai usar na moto, vamos lá, tira aqui, espera aqui, vou ver Meu Deus, eu tô nervoso aqui, tô nervoso Caralho, velho Rapá, <risos> ah, bruxa, velho Bom, galera, então foi isso aí Unboxing do capacete Bell É um Bell Qualifier DLX Espero que tenham gostado e se forem comprar na, no site da Competizione, comprem pelo Mercado Livre, que o frete é grátis e é mais barato. Valeu? Um abraço para vocês e tchau, tchau. Terminar de frente, é?